Primeiro fato. E segundo fato. Capricórnio. Primeiro fato. Uma ansiedade e preocupação com relação a alguma coisa que aconteceu... Porque você pensa que já era, que não tem mais jeito, aí sofre de dia, sofre de noite. E depois que você se acalmar, que a poeira baixar, você vai ver que tem jeito sim. Que há chances de modificar essa situação. Então... Não se desestabiliza no primeiro balanço do barco. Porque vai ficar tudo bem. Segundo fato. Mudanças positivas na sua vida. Trazendo movimentação e poder de escolha. Se você está em uma fase... De não conseguir mudar nada na sua vida, porque você não está enxergando possibilidades, a roda vai girar, te deixando por cima dessa situação ou desse momento atual. Então, esteja atento aos detalhes que a vida te envia, porque são esses detalhes que vai mudar tudo. Tá bom? Gratidão.